Eu me chamo Julia, esse é meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para análise de um filme. Eu tava muito empolgada para fazer análise de filme, faz muito tempo que eu fiz, e eu tava com saudade particularmente. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba Cristina. E sem mais enrolação... Embora que eu tava com saudade. Então, a história começa, a história do filme Cujo começa, quando um cachorro chamado Cujo <risos> é picado por um morcego e vira um assassino. Sim, é isso mesmo que você ouviu, um assassino. Só que assim, se você acha que ter um cachorro assassino já é ruim, então, tudo que tá ruim pode piorar. E ao contrário do que diz o Tiririca, Pote no Tiririca, pior do que tá no Fica. Fica assim... Esse cachorro faz duas pessoas de refém e faz essas pessoas comerem o pão cujabuá de diabo dentro de, de um carro quebrado, tá? O carro tá quebrado, num calor de 40 graus, sem nem poder abrir um vidro durante horas intermináveis. Esse filme é baseado em um livro chamado Cujo, do Stephen King, ou pra traduzir pra você que não entende inglês, o Steve Hay, que vai te fazer talvez um tanto não gostar muito de cachorros, mas isso não é motivo pra você maltratar os doguinhos, tá? Eles são fofinhos, eles são bonitinhos. É só vacinar eles. Mas, começando o filme, nós conhecemos uma família de comercial de margarina. Ted, Vic e Dona. Vic e Dona são casados. Porém, o Vic descobre que tá sendo corno. Na vida é Vic. As coisas acontecem. Só que o que acontece? O Chifrudo, né, o Vic, ele tá tendo uns problemas no trabalho. Porque tá dando um monte de coisa errada lá no trabalho dele. Pá... E daí ele tem que fazer uma viagem. E nessa viagem ele vai passar alguns dias fora, deixando a sua esposa e seu filho em casa. Isso seria um ótimo palco pra uma traição. Mas a dona, né, decide não trair ele e ela vai fazer algo melhor, melhor e maior, que é ajeitar o seu Ford Pinto. E sim, eu não tô zoando, esse é o nome do carro, Ford Pinto. Vou deixar um Ford Pinto aqui pra vocês. <risos> e ela vai pra consertar o carro na oficina do Joey Camber. E a oficina desse cara fica no meio do... Nada, eu não tô nem zoando, fica no meio do nada, não tem nada em volta. Eu acho que se ele tem um vizinho, é muito. Só que quando ela chega lá, não tem ninguém. E o carro ainda faz o que? O favor de quebrar. Por que, que não tem ninguém na casa, né? Porque o que acontece? O Joe ele é casado com a Sherry e, e tem um filho que eu esqueci o nome. Ai, ah, mas eu vou deixar aqui o nome. E a Sherry, ela tá, assim, muito cansada do marido, ela quer um, um, um tempo. Ela fala, meu Deus, que homem chato, meu Deus, eu não aguento mais esse homem, vala meu pai. Aí ela pensa assim, hum, por que que eu não posso subornar ele, né, dar um, uma graninha pra ele, um presentinho, e pedir pra ir passar um tempinho na, cara, na casa da minha irmã. E é isso que ela faz, ela suborna ele e pega o filho dela e vaza pra casa da irmã, né, passar uns dias lá. E o Joey, que é o carinha da oficina, que é o marido da Cherry, o pai do menino, que eu não lembro o nome, e o do dono do Cujo, esse homem é um monte de coisa. Ele morre. Ele vai conhecer São Pedro. O que acontece? O Cujo, que nessa altura do filme já tava possuído por tudo que não presta, é, matou ele e o amigo dele, o Gary Purvier. <risos> Que é um carinho que tanto faz na história, não vai fazer a menor diferença. A dona, ela se vê dentro de um carro com seu pivete que, sinceramente, eu não sei se é porque eu assisti o filme dublado, mas a voz do menino me irritou profundamente, eu queria tacar uma pedra naquela criança, eu, eu acho que eu fui um pouco longe demais. Mas... Enquanto ela tava dentro do carro, o cujo tava fazendo um ronda ali em volta do carro, só esperando e pensando, essa loura, essa daí, o tá garantido. A fome, a sede, a vontade de dar três tiros na cara daquele cachorro fazem com que, com que dona tente escapar, mas falha miseravelmente, coitada. Ela é, ela é mordida na, no estômago, perna, no braço, em tudo quanto é canto. Mas... Você só vai saber do resto do filme se você assistir. Sim, eu não vou contar o final do filme. Assista esse filme, é um filme que. É, mas é um filme bom, gente. Vai te fazer querer esfolar aquele cachorro lá? Vai. Com certeza. E talvez você vai começar a ter medo de São Bernardo? Sim. Porém, é a vida, gente. Fazer o quê? Né? Esse filme tá disponível na Netflix, na Amazon Prime e no Look. Então você não tem desculpa para não assistir. Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Se você assistir, comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você achou do filme. Um beijo, um queijo. E tchau. Nossa, falou falo, agora parece que eu tô sem cabeça.